E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar a regra do quociente para derivadas. E, claro, nessa aula eu não vou provar isso. Nos próximos vídeos, sim, eu vou provar utilizando a regra do produto. O que nós vamos ver aqui é como utilizar essa regra do quociente. Então, por exemplo, vamos dizer que nós temos aqui uma função f de x que vai ser igual ao quociente das funções u de x e v de x. E a derivada dessa função f de x, vai ser igual à derivada da função u de x, vezes a função v de x, menos a função u de x, vezes a derivada da função v de x. e observe que isso aqui se parece bastante com a regra do produto para derivadas, que a diferença é que aqui é um menos, e nós dividimos isso tudo pela função v. De x ao quadrado. Ok, eu admito que isso aqui parece um pouco complicado, mas vamos ver na prática como funciona? Vamos dizer que nós temos aqui uma função f, de x, que é igual a x, ao quadrado dividido por cos. E primeiro, vamos identificar quem é u de x e quem é v. De x. Esse x ao quadrado aqui é a função u, de x, e a derivada dessa função vai ser igual a 2x. Isso porque nós aplicamos a regra da potência para derivadas aqui. E esse cosseno de x vai ser a função v de x, e a derivada dessa função vai ser igual à derivada do cosseno de x, que é a mesma coisa que menos seno de x. Portanto, para calcular a derivada da função f de x, nós vamos utilizar essa regra aqui. Portanto, a derivada de u de x, que é igual a 2x, então, 2x. Vezes a função v de x, que é cos de x, e subtraímos isso pela função u de x, que, nesse caso, é x ao quadrado, e multiplicamos isso pela derivada da função v de x, que, no caso, é menos sen de x. Deixa eu colocar entre parênteses: vezes menos sen de x e dividimos isso pelo quadrado da função v de x, ou seja, dividimos pelo cosseno de x ao quadrado, e nessa parte o ideal é simplificar, né? Vamos lá. Nós temos aqui 2x que multiplica o cosseno de x e aqui eu tenho um sinal de negativo. E aqui outro sinal de negativo, vamos ficar com mais x quadrado que multiplica sen e dividimos isso pelo cosseno ao quadrado de x. E, com isso, encontramos a derivada da função f de x. Você pode tentar simplificar mais aqui, mas eu acho que essa é a forma mais simplificada. Tá? E uma coisa importante é que, nas próximas aulas, você vai ver algo que chamamos de regra da cadeia. E você vai ver que conseguimos representar essa regra do quociente utilizando a regra do produto e a regra da cadeia. Mas, por ora, saiba que isso aqui é bastante importante e muito útil nos estudos de cálculo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!